E foi assim a cascata de Pincães... Zé, já estou a falar a sozinho! <risos> um local mesmo! É um paraíso aqui no meio dos 10. Pena que já começa a ser descoberto por muita gente, não é? E na época alta ainda é pior. E agora vamos para outro local, ali na aldeia de Fafião. Até já! Olha, tenho aqui um adepto ferranho! Chegamos ao nosso próximo destino! Oh, oh, oh, oh, oh, Christ, oh, oh, E vamos ver se descobrimos em um spotzinho. Mas o spot vai ser ali à frente, à beira de uma ponta antiga. Vamos aqui a nossa amiga. não, há não, não, Hora do Branch Naquele rochedo ali está o nosso amigo. Vamos ver se o apanhamos ali. Onde é que ele anda? Onde é que ele anda? Está ali. E o nosso amigo. Vê-se mal, mas... E saímos do rio Fafião, e estão aqueles parolos ali a olhar para mim Menos um! E vamos para um dos pontos turísticos mais espetaculares aqui do Jerez que são as cascatas de Haiti, bora lá! I'm